Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e esse é o Mulheres Geniais. E é com muito prazer que eu recebo aqui no nosso segundo episódio, Sônia Res A Sônia é uma mulher de negócios, muito bem-sucedida, mas hoje ela empresta o seu talento, a sua coragem, a sua dedicação, a sua energia ao terceiro setor. A gente vai saber de tudo, tá? Vou perguntar tudo para ela. Ela foi é, CEO, foi presidente da Dudalina, da marca Dudalina, e hoje é vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Obrigada, Vilsone. Obrigada, Denise, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, falando com, com esse programa de mulheres geniais. Além de que eu acho que toda mulher é genial já desde que ela nasce. Então, é, nós todas somos geniais. Ah, Legal, legal. Super obrigada. A gente que agradece a sua presença, porque. É, a gente quer trazer, assim, exemplos de mulheres, e no teu caso é muito legal, porque aqui é uma empresa de investimentos, então a gente fala muito de dinheiro, né, de investimentos, empreendedorismo e tal, mas também a gente quer trazer essa coisa da, da, da sensibilidade, da percepção da, de que a gente também tem que devolver para a sociedade muito do que a gente tem, e eu vejo isso muito claramente em você. Então, eu queria, queria primeiro, vamos apresentar aqui, para quem não conhece, o Grupo Mulheres do Brasil. Você é vice-presidente. Fala para a gente, por favor, resumidamente, o que, que o grupo faz, por que, que ele existe, que tipo de, de ajuda que ele dá para outras mulheres. Olha, primeiro, esse grupo começou há oito anos atrás, com a Luiz Helena Trajano, convidando 40 mulheres para ir à Brasília. Era para ir só empreendedoras, empresárias e tal. Mas ela, como tem uma percepção especial, né, ela tem um raciocínio libertador, como falou dela, ela convidou 40 mulheres, isso foram as meninas lá de Paraisópolis, foram mulheres. E lá a gente fez uma primeira reunião, naquela reunião a gente sentiu uma você depois para São Paulo, começamos a fazer reunião num espaço que alguém cedia, na casa dela, e ali então começa o um Grupo Mulheres do Brasil. Hoje, nesse momento, nós estamos chegando perto de 99.500 mulheres inscritas. Eu queria chegar hoje, até a meia-noite, com 100 mil. Eu acho que eu vou conseguir, estamos aí batalhando. Que o que que... Lá são mulheres que eu falo que nós somos CPF, nós não somos CNPJ, lá nós não temos hierarquia, nós somos todas iguais, e nós temos... Nós, em mais de 150 cidades, 112, se eu não me engano, no Brasil, e 30 e poucas na, na Europa e nos Estados Unidos e no Japão, e em todos os continentes, que são as mulheres que foram expatriadas e lá é, se encontram e acabam defendendo as mesmas causas nossas daqui, nós temos a central é São Paulo, mas são, são, em, no Brasil somos mais de cento, acho que são 112 núcleos, são em várias cidades, e a gente sempre tem as causas que são transversais a todos os núcleos. Nós temos, na realidade, 20 causas, mas a que, que hoje a gente está trabalhando muito é a violência contra a mulher. Nos, no domingo, dia 5, vai ter uma ganhada em todo o Brasil, vai ter, inclusive, aqui em São Paulo, saindo ali da Paulista com a Consolação, às 9 horas da manhã, todo mundo de laranja, para a gente é, falar... E, e fazer essa caminhada contra a violência, pelo fim da violência contra a mulher, nós temos a causa da educação, temos a, temos a causa de sustentabilidade, de saúde, de 60 a mais, é, nós temos todas as causas que estão atreladas aos gols da ONU. Né? Porque hoje, e eu sempre falo lá no grupo, que nós somos 50% da população, mas nós somos mães dos outros 50%. A gente tem uma missão gigante de transformar o Brasil. Então, o que o, que o, o Grupo Mulheres do Brasil quer fazer é. sendo o maior partido político apartidário, o que, que nós queremos? É fazer é, as nossas políticas, defender políticas públicas que sejam para a mulher, principalmente porque a mulher é família, a mulher cuida de família, a mulher é a que, a que, a que acolhe. Que... Então, nós temos todo esse trabalho. Ano que vem, Denise, nós tivemos um lindo dia, que foi no domingo agora, um dia inteiro, numa agenda é, pra, pra, de um alinhamento estratégico, em que vieram mulheres, 350 mulheres, lá no, na Arena Magalu, do Brasil inteiro e do mundo. Então, tinha as mulheres da Alemanha, tinha mulheres da, eh, todas as mulheres do Brasil, claro, mas tinha de, de Roraima, tinha do Amapá, tinha da, de Recife, tinha de Fortaleza, tinha do Rio Grande do Sul. Foi uma emoção e a gente pensar, fazer esse alinhamento estratégico, pensando no Brasil melhor para todos, é, exercitando o nosso lado, que a gente tem certeza... Que ah, a só sociedade civil pode transformar o Brasil. Então, assim, a gente vê um movimento que foi feito, que foi gigante, que a gente ontem fez a noite da gratidão, que foi Unidos pela Vacina, em, em, que começou no Grupo Mulheres do Brasil, no chamamento da Luísa lá em janeiro, falando: nós precisamos criar condições de que, tendo a vacina, todos os brasileiros estejam vacinados até até setembro, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, mas vamos lá, vamos trabalhar nisso, até setembro nós tínhamos os brasileiros vacinados e até agora estamos a, a, a, levando para quatro, mais de 4 mil cidades do Brasil equipamentos para... A gente sabe que essa vacinação não vai parar aqui, né? nós vamos continuar, então, dando as melhores condições nas UBSs de todo o Brasil, assim cidades minúsculas. Imagina, a gente fez um questionário que 5.569 municípios do Brasil responderam. Só um não respondeu, não participou da, da, do, do, do Nidos pela Vacina, mas o lindo desse projeto foi que homens e mulheres de todo o Brasil voluntariamente é, participaram muitas empresas doando nós doamos mais foram doados mais de 50 milhões de reais isso não passou dinheiro nenhum pelo grupo cada cada empresa doou para cada cidade é, nós tivemos mais de 4.500 voluntários envolvidos então foi assim é, a gente aprendeu e aprende todos os dias que a sociedade civil que vai fazer a diferença e temos que participar, nós temos que nos voluntariar para essa nova construção. Eu estava dando uma olhadinha no site. Então, primeiro, antes de continuar, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem se inscrever. Que você falou que queria chegar a 100 mil mulheres. Quem quiser participar tem que fazer o quê? Só ir lá, é, grupo Mulheres do Brasil.org.br, está é, faça parte, junte-se a nós. É só isso, é tão simples, e a gente quer o quê? Com isso, é ter representatividade, Denise. Muitas mulheres, às vezes, não podem hoje é, estar junto no grupo, fazendo é, trabalhos voluntários, mas nos deixem representar, porque nós estamos fazendo um trabalho profundo, muito sério, de políticas públicas, é, de, de realmente a gente pensar o Brasil como sendo o nosso nós temos que assumir o Brasil como sendo nosso. Então, é, isso através das mulheres, mas não esqueça, não é contra os homens, viu, Denise? Nós somos a favor das mulheres. É diferente. Então, esse é o nosso... E a gente olha tudo, né comunidade, a gente olha é, isso em todo o Brasil. Né? Ano passado, eu sei que você já vai me perguntar também, é, eu tive a, a ideia, vendo a... a, a, a a falta de acesso das mulheres ao, ao mercado financeiro, é, que eu chamo de mulheres invisíveis para para para esse mercado, é, isso ouvindo e fazendo mentoria com, com, com mulheres, eu vi a necessidade de que com pouco dinheiro muitas mulheres podem mudar a sua vida. Então, eu, nós criamos do Grupo Mulheres do Brasil o Fundo Dona de Mim, que é o quê? É para dar acesso a capital que não é um grande capital, mas muda muito a, a vida dessas mulheres e é um acesso a um capital em que a gente não explora, a gente não cobra nem juros nem taxas e, e agora a gente está numa terceira fase que é a fase que eu tô muito apaixonada, mas eu preciso de muito funding. Porque eu quero fazer. Estou muito inspirada pelo, pelo Yunus, né, pelo Mohamed Yunus, que criou lá o Banco dos Pobres, o Banqueiro dos Pobres, lá em Bangladesh, é, em que e isso está indo muito é, para as comunidades, está indo para as mulheres egressas do sistema penitenciário, está indo para grupo de mulheres trans, está indo para as refugiadas né, que chegam aqui no Brasil, então a gente... O foco é a mulher, o foco é transformar a vida dela. Claro que a gente não dá só o peixe, a gente ensina a pescar. Então, toda mulher para receber, ela, é, receber esse, esse dinheiro, ela precisa se capacitar. Temos aí uma grande parceria com a Rede de mulher empreendedora, lá da Ana Fontes, que é uma mulher maravilhosa, que eu até sou lá do conselho dela, ela tem um programa chamado Trilha Empreendedora, que é maravilhoso, que é para conversar com essa mulher que está começando, que precisa dessa inspiração. Então, é... e hoje em dia a gente já, já, já temos mais de duas mil mulheres que receberam do Fundo Dona de Mim, mas o meu grande sonho hoje é chegar a milhares e milhares de mulheres que tanto precisam, porque assim... Só um dado, um depoimento rápido, no capão redondo a, a, a líder, né? A líder do grupo Mulheres do Brasil sempre tem que ter uma líder, tá? É, ela, a gente começou isso em dezembro do ano passado e naquela época ela distribuía mais de 500 cestas básicas. E, de, e hoje em dia, mais de 100 mulheres falaram para ela, eu não preciso mais de cesta básica, dê para outra família que precise, porque eu já consegui é, ter a minha renda suficiente para sustentar a minha família através do Fundo Dona de Mim. E, e Denise, são dois mil reais, mas ela pode, além de fazer o curso se ela vai fazer bolo, ela compra uma boa batedeira, ela compra a forma, ela compra a, a embalagem, ela desenvolve lá a sua marca, a marca, vai vender, e esse dinheiro começa a transformar a vida dela. Eu falo que essa mulher ela começa a ser dona da vida dela, dona da, da sua independência. Então, o fundo, de mim, o fundo dona de mim veio para isso, veio para atender essas mulheres que são totalmente esquecidas pelo sistema financeiro, além de que o BTG no ano passado é, disponibilizou 3 milhões para a gente atender essa mulher, eu sou muito grata ao BTG por ter feito isso, né, para que fosse, porque não é nem o foco do BTG né, atender um microcrédito, mas estava lá junto conosco, parceiro, é, dando acesso a mil mulheres a terem esse microcrédito. Sônia, então são mulheres, são microempreendedoras individuais, né, que Sim. recebem esse... Não, esse empréstimo? Pode... Denise, a, mais? Primeira, a primeira fase foram microempreendedoras individuais, a segunda fase, que é o BTG também, mas depois eu vi que eu precisava dar um passo para trás, tá? Então, assim, porque quem operacionaliza tudo isso é o Banco Pérola, que hoje eu até vi a minha querida Alexandra na TV, num programa aqui de pessoas que, que fazem o bem. É, ela tem um banco de microcrédito, foi ali que começou a ideia, porque eu sou investidora lá com ela. É, agora, a gente, eu mudei. Nós mudamos, a gente faz o seguinte. Tem as comunidades. Então, junta grupos de cinco mulheres. Então, por exemplo, quando a gente começou, fui no Capão Redondo, tinha 45 mulheres reunidas lá numa numa igreja, num espaço que tinha. Então, nove grupos de cinco mulheres juntam cinco mulheres. Fazem os, gru né, os grupos. Esse grupo vai lá e vai fazer o, o, o curso na rede de mulher empreendedora. recebeu o certificado, tem que sempre ter uma líder. Nesse grupo, sempre tem que ter uma líder. que seja que vai cuidar do seu grupo e cada uma, depois do certificado, cada uma recebe 2 mil, elas têm quatro meses de carência e 12 para pagar sem juros e sem taxa. A gente exige dessa mulher o seguinte, o nome, o endereço, o CPF, o RG, e o, o, o telefone, e o e-mail, são seis itens. São isso que ela tem que mandar. Porque a gente foi olhar, quando nós começamos a olhar, quando você vai olhar o score, você olha que você não vai dar crédito para essas mulheres. Elas têm um score bastante complexo, quer dizer, bastante baixos. né? Então, é, a gente acredita nela, a gente acredita na força dela, acredita que ela vai, durante esses quatro meses, ela cria o fôlego dela e ela começa a pagar, porque depois ela pode ter o acesso novamente ao microcrédito. A gente quer tornar é fortalecendo essa mulher e tornar isso um crédito circular também. Então, por isso que o meu sonho é tornar um banco, não um banco, não é isso, o um fundo dona de mim ser tão forte que possa atender milhares de mulheres como a gente está atendendo. Nós já estamos em 20 e poucos estados, mais de 200 cidades, então, e isso me deixa muito feliz. Quando eu fui à Fortaleza, no mês passado, e tinha uma reunião de egressas do sistema penitenciário. E lá eles elas fizeram um curso de crochê, que é assim simplesmente deslumbrante, com um grande estilista do Ceará, de, lá de Fortaleza. E eu fui na reunião da apresentação do Fundo Dona de Mim para elas. E eu achei lindo que tinham três juízes, eu não sabia que a mulher, quando ela sai, qual mulher ou o homem, quando eles estão uh, tão presos, eles perdem o seu CPF. E só um juiz pode devolver. E lá naquele dia tinham três juízes na reunião para devolver a dignidade a essas mulheres. É, isso me emociona, porque isso transforma as vidas. Eu vou te mostrar aqui uma peça. Olha isso aqui. Isso aqui é um, um, um kimono, feito por essas mulheres lá no Ceará, que é simplesmente um deslumbre. Qualquer grande marca compraria isso aqui. E, e elas fazem fazem isso. Esse, esse artista plástico que ensinou essas mulheres, elas estão lá trabalhando, vendendo, ganhando dinheiro, tendo dignidade, só que elas precisam do dinheiro para comprar linha, para comprar agulha. E esse dinheiro é o que vai fazer ela começar a sua, a sua jornada empreendedora, eu digo, que é muito pequena, é, que, que começa com crédito pequeno, mas ela segue e consegue transformar a vida delas. Quantas mulheres já foram beneficiadas e qual que é o plano de vocês? Olha, até, até quanto. beneficiou a... perto de duas mil mulheres. Nesse, nesse modelo que eu estou te falando, até final do ano serão 800 mulheres, um modelo agora que eu chamo que é o modelo comunidades, e eu só quero ficar nesse modelo. né? É... Mas eu só preciso de uma coisa, Denise, funding, eu preciso de grana. Então, eu fico tenho... passando <risos> É, entre as mulheres amigas e o que foi lindo do projeto é que quando eu comecei a pensar no projeto eu liguei primeiro para minhas irmãs né eu tenho uma família muito grande então eu tenho quatro irmãs mas tenho onze irmãos homens mas liguei para minhas irmãs alguma cunhada entrou também e assim e foi uma amiga com outra amiga com outra amiga e isso foi para o Brasil inteiro doando uma cota e o mais lindo do projeto é que elas não doaram só a sua cota essa cota, elas doaram o tempo para acolher essas mulheres. Então, assim, é tudo de mulher para mu mulher, mulher, né? Que até é nome de programa, mas é tudo feito de coração para coração, né? Quando você não olha a tua hierarquia, quando você não olha para o bolso, mas você olha para isso aqui, ó, você transforma vidas. Então, esse é o meu grande projeto de vida, não só no fundo, dona de mim, mas em qualquer outro projeto que eu estou, como Amigos do Bem, que é o maior programa é, social do Brasil, que eu tenho... O meu sonho é um dia é, que, a, que, a, que a Alcione Albanese, essa grande mulher que cuida de mais de 75 mil pessoas, lá no sertão, ela estava me contando que ela está levando é, para o sertão agora, no Natal, é, não sei quantos mil presentes, levando cestas básicas, levando amor, levando transformação, como ela leva, é, ela sempre me emociona, porque... E, e eu, quero, eu quero um dia indicar ela proposta de uma que o modelo do Amigos do Bem pode ser replicado em qualquer lugar do mundo. Ela tem tudo, ela é auditada pela UI sem restrições. Poucas empresas são auditadas sem restrições. Imagina uma empresa do tamanho do Amigos do Bem, que cuida de 75 mil pessoas em todas as frentes, desde a saúde, a educação, a transformação, o emprego, a, a tudo. Ela cuida de gente, alimentação, é, até tecnologia agora, aquela que está levando lá para o sertão, é, é, fibra ótica para poder fazer as praças digitais. Quando eu vejo, eu falo, gente, como é que você pensa nisso tudo? Ela não dorme, essa mulher. Essa mulher não existe. Ela... <risos> ah, mas você também deve dormir pouco, porque a quantidade de coisa que você faz também não é mole, não. né? <risos> eu, eu falo, tem duas mulheres assim que eu tiro meu chapéu e eu aprendo todo dia, todos os dias com ela. Uma é a Luísa Helena Trajano, que a nossa presidente lá do grupo Mulheres do Brasil tem uma energia que eu nunca vi, tem um, uma, um raciocínio libertador que eu falei, que tem uma visão de Brasil e de um amor por esse país que ela faz a gente, é, é, ela, ela, ela transborda esse amor de uma tal forma que nós todos nos sentimos dentro desse, desse mundo do, do, do, do amor para transformar o nosso Brasil em um país melhor. E a Alcione Albanese, que faz esse trabalho, quase um milagre, lá naquele sertão. Eu não sei se você já foi, eu já fui, que eu comecei com a Alcione uma sala de costura em Torrões, lá na Lagoas, é com acho que seis máquinas no começo, hoje em dia já tem mais de 400 mulheres é, é, preparadas e costurando Então, isso me dá muito orgulho, sabe? Quando você pode transformar vidas através de atitude. Eu falo que não é caro, é atitude. Eu queria que você contasse para a gente, porque, assim, como eu falei, você foi presidente da Dudalina, seus pais fundaram a Dudalina, você cresceu já nesse, nesse ambiente, virou a presidente da Dudalina, aumentou para caramba a receita da empresa, a mulher, uma mulher, executiva muito bem sucedida, de uma marca de elite, digamos, né, porque os produtos também não são baratos. Como é que você fez essa mudança da Sônia executiva de uma grande empresa, que depois foi vendida, agora não está mais com a sua família, mas da Sônia Executiva, dessa marca cara, para a Sônia que se dedica agora, que tem esse tipo de preocupação e esse tipo de, de entrega que você tem hoje ao terceiro setor? Denise, eu sempre... Eu, desde quando, Enquanto eu era executiva, eu sempre falei que a, a primeira, a principal fonte minha, o meu, meu principal objetivo dentro da Nina da sempre foi cuidar de gente. Então, lá o nosso... Nosso jingle era Amor às Pessoas e às Camisas. Então, gostar de gente já está é, dentro do meu coração ou, toda uma vida, mesmo que a empresa é, foi vendida e tudo mais, mas eu sei que eu deixei um legado no coração dessas pessoas que trabalharam com a gente, que eram mais de duas mil pessoas. Né? Então, a gente tinha vários programas, todos os programas cuidando dessas pessoas, desde... Outubro Rosa, fazer mamografia em todas as mulheres acima de 40 anos, mais as mães de todos os funcionários, Novembro Azul, do mesmo jeito. A mulher, durante o período que está trabalhando, ela vai ficar grávida, então tinha um anjo da guarda, que seria uma mulher que já tivesse tido filho para cuidar dessa mulher, daí fazia o, o, o, o chá de bebê. A gente tinha o programa... De, de 12% do nosso lucro era distribuído entre todos, todos todas as pessoas da empresa. Então, eu conto o caso da dona Jessy, que logo no primeiro ano que a gente distribuiu o lucro, eu ia muito cedo, né a Dudalina era em Blumenau, o escritório central, eu moro em São Paulo, mas eu, quando estava lá, ia muito cedo lá para a fábrica, a dona Jeci estava lá, porque era a nossa faxineira, estava limpando tudo, e quando ela recebeu, ela chegou para mim e disse «Dona Sônia, por que que eu recebi o PPR? Eu sou só uma faxineira?» Eu falei «Dona Jeci a senhora é uma faxineira, a Sandra é uma secretária, eu sou a presidente, então, por que que a senhora não receberia né o PPR?» se a senhora trabalha na Dudalina, todos todos que trabalham na Dudalina recebem a participação nos lucros e passou e ela falou, então posso reformar minha casa e tal, foi passando um ano, dois anos, lá pelo terceiro e todo ano ela vinha mostrar a casa dela como é que ela estava reformando e tal. Isso, isso eu ia para todas as fábricas quando era o dia do PPR porque era lindo e, e ela um ano, lá pelo terceiro ano, ela chegou para mim e disse, dona Sônia, eu queria, queria falar uma coisa para a senhora. Eu recebi o PPR, já está quase, minha casa quase ficando pronta, mas eu preciso falar uma coisa para a senhora, viu? Eu falei, o que, que é, dona Gessi? Não, a senhora deve se levantar mais aí da sua cadeira. Eu falei, é, dona Gessi, por quê? Não, porque aqui na nossa empresa tem muita gente matando o tempo. Dona Sônia, eu estou de olho em todo mundo aqui, viu? Então, eu... <risos> a dona Gessi estava totalmente empoderada. É, Ela foi, dava aquele sentimento de dono, né? Dono de nossa empresa. Então, o lindo <risos> da Dudalina era isso, as pessoas. E por isso que eu falo que o nosso produto, e a empresa dava muito lucro, porque era feito com muito amor. A gente podia, e tudo era feito. É, a Dudalina foi uma empresa de uma. Com um cuidado gigante com as pessoas todos os anos, eu sinto agora nessa época de Natal, eu fico um pouco triste, porque todo ano eu pensava no presente, o que é que eu vou dar? né O primeiro ano lá, quando eu fui presidente, eu fui olhar as, os bicicletários, tudo bicicleta velha, caidinha. Eu falei, vai ser bicicleta. Então, imagina você chegar numa fábrica com 200 pessoas cobrir essas bicicletas e as pessoas e procurarem as bicicletas, cada uma com o seu nome. né? E então, eu saía pedalando com elas na cidade e tal. Então foi E depois a gente tinha um outro programa. deu 200 que... bicicletas, foi? Ah, não, foi mais. Esse ano foi quase mil bicicletas que a gente deu em todas as fábricas. E depois, cada ano era alguma coisa para sua casa. Então E sempre cuidando de ter um, um, um, uma comida na sua mesa então normalmente comprava ou peru é, já vinha na bolsa térmica entregava em to todas as pessoas e é, recebiam um algo para ter um belo de uma noite de Natal sabe isso eu sempre e eu ia em cada fábrica entregar esse presente porque esse era o meu presente né? entregar o presente era o meu presente é, então assim tudo isso constrói uma empresa de amor, constrói uma empresa que deixa legado, constrói um. um é, né? Hoje a gente está falando tanto de ESG, eu acho que a gente pensava em ESG desde sempre, nós éramos, desde nós éramos... antes de ter esse nome, né? É, a gente nem sabia que tinha isso, mas a gente já fazia parte do Pacto Global, a gente fazia parte do Childhood, né, sobre violência de crianças e, e adolescentes em nas estradas do Brasil, é, é, contra os, os caminhões, os caminhoneiros só podiam transportar o nosso produto se ele lesse o manual, ele lesse lá e assinasse que ele não faria isso, e denunciasse quem faria. Então, Assim, tudo, Denise, é, tudo isso era atitude. É, tinha um outro programa que eu gostava muito, que quem fazia 20 anos de empresa ia com acompanhante para Gramado. Quem fazia 25 anos ia para Buenos Aires. Quem fazia 30 anos ia para Paris. Gente, perdi essa... Eu lembro quando o ano que o meu motorista, que era um anjo na minha vida, ele ia me buscar sempre no aeroporto, Ele quando logo no começo de janeiro, ele chegou para mim, na primeira viagem que ele já foi me buscar, ele falou, dona Sônia, olha, eu tô eu já tô com o meu passaporte pronto. Mas eu nunca, nem, nem sei se ele tinha viajado mas eu queria que a senhora, eu queria ir até Roma, queria ir lá ver o Papa, Falei, tá bom, Pedrinho, pode deixar. Eu vou organizar se você vai para Roma, mas se você vai, em Paris, tá? Porque tem que fazer uma passadinha lá para ver a Torre Eiffel e tal. E ele foi, e logo depois ele ficou doente. Logo depois, algum, algum tempo depois, ele ficou muito doente. E, e quando ele estava já... Eu fui visitá-lo, ele virou para mim e disse, Dona Sônia, é, eu sei que eu estou indo embora, mas eu queria falar para a senhora que a senhora me levou mais perto dele muito antes. Então, eu só tenho a lhe agradecer. Então, Denise, essas histórias fazem a tua vida melhor. As minhas histórias com as minhas pessoas sempre fizeram a minha vida melhor. Então, é, o que eu tenho de volta, o que eu recebo de volta é tão maior do que qualquer valor financeiro que não tem preço. né? Então, hoje mesmo, eu fui a Paraisópolis é, eu comecei há muito tempo é, um programa lá com elas de doar máquina, a gente trazer uma professora de patchwork, e, e hoje em dia isso virou Costurando Sonhos, e tinha lá um evento do, da Enel que, que pegou os uniformes junto com Costurando Sonhos e transformou, fizeram um belíssimo desfile de, de uma empresa aérea, pegando os uniformes e transformando em roupa numa, numa economia circular. Um projeto belíssimo. E, assim, é, eu sou madrinha do projeto, então é, você imagina o meu orgulho lá em Paraisópolis, lá no pavilhão, lá no G10, o orgulho que eu tenho daquilo, o orgulho daquelas meninas, eu abraço aquilo com tanto amor, aquilo que é como se fosse a minha casa. Sabe? Então, assim, é, é isso que eu que eu, que, eu, que eu mais amo de fazer na minha vida é, é é aprender, aprender, porque essas pessoas são as grandes guerreiras, sabe? São guerreiras de vida. Então, é muito orgulho que eu tenho de, de tudo isso. Sabe, Sônia, eu morei fora e trabalhava no mercado financeiro, então era uma vida assim também meio distante dos, dos problemas brasileiros. Quando eu voltei, eu fui trabalhar como repórter de rua na Globo News e eu tinha que subir favela, coisa que eu nunca tinha feito. Bem, conheci alguma favela em Belo Horizonte, onde eu tinha morado, mas assim, de subir mesmo a favela para ver o problema, né porque antes eu tinha ido visitar uma pessoa, mas não, sobe lá, vai ver o problema, sobe lá, vai conversar com as pessoas, sobe lá, vai conhecer um monte de mulheres que criam seus filhos sozinhas, sem a ajuda de ninguém, essas guerreiras. Então assim, foi um, um, um chá de realidade tão importante para a minha vida, eu acho assim que você chega perto, você vê é, é, é, é diferente. Igual você falou, se você foi lá no interior de Alagoas, é importante você ir. Não é ficar a Sônia aqui, né, numa vida confortável que bem, que claro que você merece depois de tantos anos de trabalho. Mas é ir, ver, conhecer, porque aí você sabe o que que as pessoas realmente precisam, né? E faz toda a diferença. Então, eu acho o trabalho de vocês uma coisa sensacional, mas uma coisa que faltou de perguntar. Quando a pessoa vai lá e se inscreve para fazer parte do grupo, ela, ela, ela é, é convidada a, a fazer parte de alguma ação? O que, que, que acontece depois que ela se inscreve? Olha, Denise, a pessoa ela, ela vai se inscrever e ela vai ver que tem, que tem todas as causas. Ela pode escolher uma causa ou ela pode nos deixar representar. Então, é, porque muitas pessoas não estão no seu momento de poder se dedicar a uma causa, mas ela pode ir aprendendo, porque ela vai receber informação o tempo todo. Né? Então, assim, ela pode... Porque muitas mulheres que não são médicas estão no grupo da saúde. Como tem muitas mulheres que são banqueiras que estão no grupo de, de vozes. Então, é o que está no teu coração. O grupo Mulheres do Brasil é muito assim. É, e também quem está precisando, por exemplo, se precisa, normalmente tem os grupos, comunidades, que é o nosso, que é o grupo que eu te falo, que a gente está fazendo todo o trabalho do Fundo Dona de Mim. Né? Entra lá no grupo, conversa no grupo, às vezes você pode fazer o teu próprio grupo das cinco mulheres, a gente está aberto para tudo o tempo todo. Tem, tem esse, é um movimento, imagina um movimento de mulheres acontecendo no Brasil todo, e o tempo todo, e no mundo todo. Então, se você estiver em São Paulo, no domingo, vá até lá na Avenida Paulista, é, com a consolação, na, na esquina às 9 horas, deve ser lá por volta das 10 horas, Luiz Helena estará lá, eu também estarei põe uma camisa laranja começa que você está tá, tá usando aí já está pronta é, e vai na passe... além ali que vai ter camisa lá também até para vender mas vai na passear na passeada na caminhada porque é uma caminhada do bem é uma caminhada para dizer vamos trabalhar pelo fim da violência contra a mulher não pode mais acontecer esses feminicídios não pode mais acontecer o que acontece com milhares e milhares de mulheres o tempo todo, né? Então preservar a vida, preservar, cuidar dessas mulheres é, é extremamente importante. Mas a gente tem que lutar pelo fim disso, né? Então esse é um, esse é uma das demonstrações. Vá lá junto com a gente, sabe? Nós temos a nossa casa que recebe as pessoas que querem ir lá. É, então o grupo mulheres do Brasil é isso. Ele, ele é, ele é para todas, todas as mulheres. E os homens estão querendo muito, depois, unidos pela vacina, está um movimento engraçadíssimo, porque os, mulheres, os homens se envolveram muito. Né? A gente foi para a sociedade civil, claro, juntando homens e mulheres no movimento. Então, eles brincam que eles querem agora fazer o, o spin-off, mas querem fazer o, o, o grupo homens do Brasil, com todo o modelo de mulheres do Brasil. Então, é assim, é, é, é esse é o, a fortaleza do nosso grupo. E quem precisa também de ajuda, quem quer, por exemplo, pegar um empréstimo no fundo Dona de Mim, tem que fazer o quê? Tem que não, ir lá no site, que... site também, acha lá? Lá no site, não, porque a gente não está mais fazendo como é mais nem nada, a gente só está fazendo através de grupos, grupos ah, okay. que têm alguma esperança em alguma comunidade. Então, por exemplo, lá em Fortaleza, tem o um grupo lá do Mulheres do Brasil que fez os grupos, a comunidade, fizeram, a líder da comunidade fez os grupos ali na, na região, é, principalmente são nas periferias. A mesma coisa, a líder de, de, de Recife. Né? O C, daí lá foi junto com o Sebrae, nem sempre precisa ser com a rede Mulher Empreendedora. O Sebrae fez um grande trabalho com essas mulheres, é, é, fazendo toda uma trilha com elas, que agora elas já estão prontas para receberem. Então, é assim, cada estado, cada lugar, mas sempre serão grupos de cinco e sempre com alguma líder do Grupo Mulheres do Brasil envolvida. Ok. Maravilha. Sônia, foi um prazer enorme conversar com você, te conhecer, assim trocar uma ideia e ver a sua empolgação é sempre muito contagiante. Muito obrigada, viu? Obrigada, Denise, obrigada. Gente, então, a você de casa, muitíssimo obrigada. Compartilhe com as suas amigas que querem fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, quem busca um propósito, quem quer saber como ajudar, como aprender sobre o Brasil e engajar nessa luta tão bonita e tão positiva. Sônia, eu te agradeço de novo, a você de casa, muitíssimo obrigada. Um beijo e até a próxima.